Oi, então, meus amigos, aqui após a secagem da, da massa refratária e os tijolinhos, nós vamos começar aqui a fazer a base e o chaminé. Aqui pode dar uma pequena roupadinha com água, de leve. Os tijolinhos aqui já estão molhados, mas é bom por mais, Esse tijolo refratário, ó, ele absorve a água muito rápido aí, ó. Por isso que é bom molhar isso, velho. Eu já molhei ontem e hoje, molhei de novo. Véio. Olha como chugou a massa aqui, ó. I'm put to Bom, gente, aqui é o começo da chaminé, viu? Então eu coloquei essa ativouro lateral e agora eu vou vir aqui na chaminé pra gente definir o chaminé pra daqui em diante a gente já ir pra frente, ó. esse também é fogo é ali ah, só passar o um produto aí é, é. Então tá bom. aqui gente nós estamos começando aqui o chaminé aqui em cima do refratário nós vamos colocar dois filé de tijolo para que para reforçar a caloria vai ser esse refratário aqui é para segurar a caloria e aqui, agora vamos fazer a chaminé. Ó. Nós vamos usar aqui, ó, dois, dois, dois e dois. Ou seja, seis tijolos para champar a chaminé. É o padrão, viu? Aqui alguma sujeirinha que cair, depois a gente limpa, né? Agora me dá um saco de cimento aí. Agar a massa? Ah não. É. Não, sai mesmo. Eu, eu, eu boto aí dentro para não cair massa aí dentro aí. É. enrola ele bota dentro aí. Quando mostrar o a folga ele queijo. Agora aqui você tem que pôr pouca massa, que é para não cair muita massa para cá, viu? Você tem que pôr de segurança aqui, ó. Você vai pondo aqui, vai aqui, ó, com a mão, ó, para não cair massa lá pra dentro. Tanto agora e também quando for pôr o tijolinho, ó. põe a gaga, ó. põe a gaga põe é o nível se a massa for pouca, arranca e põe mais esse aqui é o, é o dilema da construção da nada é fácil, mas também não é difícil, não. É só ter força de vontade. Sai pra mim o lá, falou. Dá o um Agora aqui, ó. Vou aqui a galo, aqui, ó. A galo certinha. Pôr aqui o nível bonitinho, ó. Bateu aqui, ó. Chegou certinho. Vem aqui, conferiu a garra que tá bom. Daí. Agora aqui serve um plumuzinho aqui, aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó. Viu, ó? Esse aqui eu fiz especial pra isso aqui, ó. Ó, aqui tá afastado. Então eu vou aqui, ó. Para mim aqui é de válvula de pistão de caminhão. Lembrando gente, a gente usa aqui massa com areia, cimento e açúcar. Porém, aonde vai os, o fogo, ó, temos que pôr refratário, com massa refratária. Um rapaz fez, pra, um, viu o meu vídeo e não viu todos os vídeos. É Por isso que é bom se inscrever lá no canal e ver todos os vídeos para não fazer errado. Açúcar eu uso só nos tijolos, tá bom? Então gente, é uma satisfação passar dica e conhecimento para vocês. Veja bem aqui como é que tá ficando aí, ó. Maravilha aí, ó. Olha só, gente. Eu fiz, aqui, eu fiz aqui esse pruminho aqui, ó. Vai ter um vídeo dele aqui, ó. Esse pruminho aqui eu fiz de pistão aí, ó. Pistão de caminhão. Ó. Maravilha. Olha só que bacana aí, ó. Então eu peguei e fiz, fiz o cedinho, ó. Maravilha. Pra esse tipo de serviço aqui é show de bola. ele tem uma massinha pegando, mas esse aqui é o pruminho que eu fiz aqui, ó.